Leti, eu tô protegido. Tu oh! pode vir para cima. Calma, tá emocionada. É quando o verso relaxa. Eu ando a manda levada, faço rima improvisada. Você tá de decorada, Você tá ligado, quatro verso inteligente. A diferença é que você cospe bala que vira rima e vazia seu pente. Não, não, é, só que você sabia que na linha não tá emocionada, parceiro. Tô rimando, calminha. Já senti o um alívio? Tudo bem, só que agora é pipoco. Chegou, sentindo alívio. Vai sair, sair. Sentindo sufoco Aê ah, é, parceiro, deixa eu só te explicar Até porque mano você tá rimando Só que até agora você não conseguiu me atacar ah, Agora você vai entender Tá falando que eu tô te decorar que começou atacar é você trocar meu mano porque eu rimo na levada Tá ligado que eu faço calada, Eu não saio sufocado No speed você que fica sufocada Mas verso foda, no speed eu não envio ah! ah! Sabe o que meu O meu cristal é o show. Então vai pra capital da Rússia, que hoje você é Moscou! Só que você sabe que na minha frente você pode Já que você é underground, hoje eu te enterro a sete palmas do chão Cê tá ligado de rima é o loto, se tem freestyle foda eu sempre broto Eu venho do chão e destruo tudo, Black Jane é terremoto Eu mato, eu mato, mato. por isso que a minha rima é iônica Até porque eu vou balançar a placa que é tectônica Você não entende? Tô debaixo do chão aqui na cicatriz Sabe por que embaixo do chão? Que no freestyle eu trouxe a raiz tá. Que eu sou Motomoto -moto, Só que isso aqui não é Madagascar E é por isso que eu te reboco Cara, sua boca Que o meu verso é insano Hoje você tá pandoando Eu sou o Motomoto -moto, Tipo o um helicóptero O maior matador de ser humano uh! Tudo bem, só que você sabe que na minha rima eu vou, e boa, hein, eu tô louco uh! Até porque na minha frente, mano Você tá de banda mas você não tá de toco uh! Eu botei de frente, só que você sabe que na batida é Eu que tô louco ah, uh! Até porque falou é de Madagascar Você já viu a zebra sair com o mel na boca? Uh!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 Você me para, só que o Black tá o um bote Ei. Eu cheguei e cê saiu de pinote Não adianta, parceiro, o Black não dá calote okay. Ei. Cê tá tirando rima, foi na sua testa, headshot não, você, você sabe que na bate da minha mano cê não aguenta no agora é Se você quiser eu ensino, eu vou começar a live você tá ligando, mano, que eu sou a mãe da Kilmarara. Eu falei, tá ah, louco, tá atirando rima então tu pega esse speed mais rápido que tua bala. Ah!